Jack, arrasta pra Bahia. Se é língua preta, arrasta pra Bahia. Se é talarico, arrasta pra Bahia. Nós só arrasta pra cima quem tem a visão de. Ó, oh, ó, oh. e se é Jack, arrasta pra Bahia. Se é língua preta, arrasta pra Bahia. E se é rato, arrasta pra Bahia. Nós só arrasta pra cima quem tem a visão de. Salve, chegou pra geral, geral É cabe ver o cacete pra quem vem chamar no grau Não vou ser oh, conivente, man. é pau, é pau E se não acata as ideias, se depara com sinal E se tá em cá, vai tomar Engule o próprio saco só pra servir de exemplo E se cagueta a loja Vai estigar o caçador que quer sua cabeça de prêmio nós não tá de tocar, nós fica na OBS Fica sempre ligeiro, é mil fita que acontece Os bota vem disfarçado tentando achar o CEP Mas os moleque é treinado aqui da zona leste Vou tirar o X do mapa e buscar o meu arame pute um vale no Bilu e chega de Megane Tem um salve no maloca pode trazer a bandida. Com nós vai ter todos e itens, lança pó, doce e balinha do nada o tocou É o Toninho Que já tá trancafiado Há um tempão Liberdade vai cantar Acredita, irmãozinho No seu aguarde tá eu, o show e o negão Um forte abraço pro irmão Que foi pela ocasião Não com os emocionados Quem dá pra Só sujeito homem Que foi pela precisão Quem é nunca se divulga Tem postura. De vilão, se nós tá no corre é pra não faltar o pão. O crime você sabe, ele é bom, mas não é bombom. Vida louca tá no sangue, só quem tem disposição pra justiça e liberdade. MC Bob e Boladão, e se é Jack, arrasta pra Bahia. Se é língua preta, arrasta pra Bahia. Se é Talarim, arrasta pra Bahia. Quem tem a visão de que ia. E se é Jack, arrasta pra Bahia Se é talarico, arrasta pra Bahia Se é rato de quebrada, nós arrasta pra Bahia Nós não arrasta pra cima Quem tem a visão de que Média explosiva, hein? curte comenta, é compartilha, tá ligado Não tem como Vários medras explosivas esse ano ainda, hein? Isso é sim. nóis